Hoje a nossa prosa aqui, muito rápida, vai ser sobre as escolhas que a gente pode fazer em relação ao terreno onde a gente pretende construir a nossa casa. Isso parece simples e nem sempre é levado em consideração, mas olha só, a escolha de um terreno, se você coloca esse terreno ou coloca a tua casa num lugar mais escuro, né, com pouca insolação. Dependendo da, da, da vertente, da inclinação da vertente, da conformação do terreno, você vai ter uma casa escura, vai ter uma casa gelada, vai ter uma casa úmida e isso vai refletir diretamente na qualidade de vida que você vai ter na, na tua casa. Então lembra, investir um pouco mais nesse tipo de conhecimento vale muito mais a pena, porque a tua casa vai ficar contigo durante 10, 20, 50, 100 anos. E aí você precisa morar num lugar legal, que te dê condições legais, que te permita ter uma qualidade de vida legal. É sobre isso que a gente vai falar no curso do diagnóstico ambiental sensorial. E é sobre isso que a gente fala também quando a gente recebe as pessoas aqui em casa para a vivência do Airbnb, casas ecológicas e colônias espaciais. Então, no curso no Design uh, Diagnóstico Ambiental Sensorial, a gente vai ver todos esses elementos de paisagem. A gente vai ver é, relevo, vai ver é, biota, então os ecossistemas, animais, vegetais, a gente vai ver solo e a gente vai ver o clima do lugar também, que te permita é, construir a sua casa de uma maneira mais adequada. Em casas ecológicas e colônias espaciais, a gente vai ver uma casa ecológica já construída, que é essa que eu vou mostrar aqui atrás para vocês, ali atrás. Casa ecológica e colônias espaciais, a gente mostra... Como é que foi feita a casa, quais os conceitos, o design ecológico, o design permacultural, a bioconstrução, o reaproveitamento de materiais, a gestão hídrica dentro da casa, captação de água de chuva, sistema de tratamento de efluentes, tudo que a casa incorpora e que você pode incorporar na totalidade ou partes da sua casa para ter uma melhor qualidade de vida. E uma outra possibilidade é se você já tem o terreno e ou já tem a planta da, da sua casa, ou pretende é, fazer a planta da sua casa, uma consultoria rápida de duas ou três horas já vai ser o suficiente para você evitar alguns dos erros ou dos inconvenientes que a gente poderia ter construindo em lugares como esses aqui atrás, sobre os quais nós vamos falar. Se tiver interesse, os links todos seguem na descrição do vídeo. Você pode se hospedar, você pode participar da experiência Airbnb, casas ecológicas e colônias espaciais. Você pode participar do curso, podemos levar esse curso para você, onde você estiver também. E podemos dar uma assessoria, uma consultoria, para que você faça as adequações né, ou... ou tem um pouco mais de elementos para construir a sua casa eh, de maneira mais ecológica e sustentável. Daí, se curtiu a ideia, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, compartilha com os amigos e vem aí, vem se hospedar, vem participar do curso vem fazer uma vivência, a experiência Airbnb, vem conhecer o lugar, trocar uma ideia, vem fazer consultoria, que aliás é possível fazer uma consultoria também virtual. A gente pode conversar pelo Skype, por exemplo, e avançar em um punhado de coisas que você tenha necessidade. Então, por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!